Onde é que era mesmo? Não tô lembrado, não. O quê? <risos> Pera aí, Tiozé, você tá de... O quê? Vale violência? Então, ah, oh, meu Deus do céu. Enc... Aí, rapaziada, Carmen, estamos começando mais um ah, é! episódio de The Evil Evolution 2. O que que acontece, rapaziada? Rapaziada, o Carmeninha, imagina que tá chegando na etapa final, hein? Ah. O jogo tá simplesmente gigante. Ah. O que, que acontece? Vamos equipar a escopeta ah. e vamos começar a dar bicada nesses laques. Ah. Galera, estamos de volta aqui com o nosso querido amigo Sebastian Que não consegue correr, o que que acontece? Não sei se vocês notaram, mas a Cavernitas não está presente nesse gameplay Ela não aguentou a pressão Parece que ela ficou um pouco com medo do game ali Está emocionalmente muito abalada E fora do seu habitat natural, é muito perigoso para a sociedade O que acontece, rapaziada? Tá rolando um desenho aqui, ó Tá rolando um peixe diácono ali Peixe diácono nada mais é do Submerso É uma versão anti-Peterotelsons que vive no submundo aquático Antigamente o Caverninha tinha um de estimação No seu pequeno aquário de 376 metros quadrados E o, o bicho verde ali É o Rucumadeiros É tipo uma rúcula espaguetosa Que vive também no fundo do mar São dois seres altamente periculosos Isso quer dizer que aqui embaixo vai rolar muitas tretas, hein? Vamos ficar ligado, o Caverninha já vai te guiar Para esse tipo de treta Rapaziada Vamos bater um pouco de silêncio aqui, que tá, Ó. Oh. <risos> Rapaziada. Ixi! Não tô com medo. É, é, é de boa, ó. Oh. Tranquilo. Mas é. Essa parte. Oh, Quantos você matou, Ruben? Ruben? Oh, uma... Ruben? Rapaziada. Capítulo received... 10, hein? eles This was not mere research. The things the papers say were done to those people, those traps, these vermin, these microbes, they're mine to do it as I please. But, Joe, but you are correct. But Carlos, this was not mere research. I'm close to perfection. This is abhorrent. This is my will. Pasada rolando aqui altas discussões entre os cientistas aí. Esses caras são altamente perigosos aí. Beleza, ó. Pra quem não conhece esse game aqui, o jogo é assim: é dar duas balinhas por vez. Quando ele dá duas balas, ele tá sendo gentil, beleza? Normalmente ele dá uma baleta e é isso. Beleza, rapaziada. Vamos simplesmente investigar essa parte aqui Eu já, ó. Arpão de pegas os congelantes. Rapaziada, o que que acontece? Tá rolando uma discussão aqui, altamente Tretística. Mas antes de mais nada, Ó, vamos descer pro porão, tio, ó. ó atrás da, da, das paradinhas sempre tem do, do, duas baletas do amor. Beleza. Pera aí, ó. meu Deus, não tem munição de escopeta, hein? Ah! Oh, eu joguei pilantra. Rapaziada, ah! ó, missão número um, hein? Munição de escopeta. Vai lá e vem. Ô oh, meu Deus, vou voltei pra mesma sala, hein? Não! Beleza, tranquilo. O que acontece? Sobrou somente essa escadinha aqui, ó. ó, ó já pulo de ponta, Sebastião. Isso! Vai, Sebastian! <risos> oh, menino! Tranquilo, se fosse o Leon já tinha dado mortal Ok. O quê? Ok, pera, peraí. Rapaziada, va... vale cordinha sim? Claro que vale, tio. Nossa senhora! Hein? Claro que vale! Rapaziada, tá altas armadilhas aqui. Ó, oh, o mano Sebastian, ó, oh, per perdemos, hein? Quando um dia desgraça aconteceu. Rapaziada, é, tava rolando uns itens ali dentro. O caverninha simplesmente se perdeu aqui. Ó, oh, vamos vamo devagar de boa. Ó, oh, tamanho do Gildo. Estrogomeiro de abacate aqui. Altamente fortificável para o risco do Sebastião. Beleza, tio. Aqui dentro não temos nada mais, nada menos. Ó. Rapaziada, tá rolando um, um comitê aqui. É o quê? Ponto de controle. Vai rolar, vai rolar, tio. Vai rolar amizade aqui. Ó. Oh. O peixe vai pegar, meu filho. O okay. quê? Oh. Apagou a cena a luz. Rapaziada. Pera aí, hein? Rapaziada, o, o negócio é altamente secretão. Vamos apagar a luz aqui. De início, ó. Podemos pegar a garrafinha? Uma coisa que o Caverninha não vem usando muito. Que deverias? Ó. Ó. Manda na, na, na covinha grega dele, ó. Parece você não viu não, né tio? Pelo amor de Deus, hein? V vamos cooperar com esse gameplay. O quê? Sininho! Oh, vale sininho? Oh, meu Deus, vale o chininho, hein? ó oh, dentro do seu brisola, bicuda. ah oh, meu Deus, não aguenta, tio. É muito bicudo. O que? Ele levanta batendo. Oh. Nossa Senhora. É, o que? é Rapaziada, vale? ó oh, arpão da misericórdia, tio. Oh, meu Deus, sorte que a é treinado para se esquivar desses locos. Ah. fala que é esco Oh, meu Deus, dois cheirinhos de preta hein? Vamos meter no bolso. Tranquilo, ó, o Loki ficou no chão ali, não aguentou, correu no local. então torneio está morto. Rapaz, ele tá rolando uma sanfona, hein? Ai, ai, não, entra aí, na moral? Ó, já, já dá pra ligar a luz, beleza. O quê? Co Co tô, isso? De boa, tô de boa, hein? Tô de... Tô, tô, tranquilo. pode eu um negócio aqui, escritor. pegasos Está escrito assim mesmo. Então, onde é que era mesmo? Não tô lembrado, não. O quê? <risos> Peraí, tiozê, você tá ali de... oh. Vale violência? Então, ah, meu Deus, vai cair. Bicuda, nossa, vai que bicuda bem do, do chimpãozinho dela. Ó, oh. vai ficar tá quietinho, hein? Rapaziada, vai tomar no caneco. Eu, eu não tô entendendo direito o que tá rolando aqui. Que tá rolando os tirotex altamente. Ó, oh, ó, oh, bala perdida e tudo mais, hein? Tiro, cara. Bichão, tiro. Morro do Dendex. Bem, oh, é, é munição de rifle, tipo. Aí vai ser troca de tiros com dois atiradores de elite, hein? É isso mesmo. Rapaziada, será que rola uns itens tem ser, ser gregos aqui? O cara, o cara tá dando uns tiros, hein? É bom ficar esperto. O que, que acontece? Rapaziada, vamos simplesmente pegar um local melhor para o franco atirador caverninha mandar simplesmente no zoinho, beleza? O que que acontece? Antes de mais nada, ó, ó, vamos pegar a ermita aqui. Na moral, com a esperança de achar munição aqui dentro, hein? Ó, Ô, oh, meu Deus, só caixa grega, hein? Ô, <risos> oh, jogo pilantra. Tá ah, Opa, descobri. aqui, ó, já cai dentro. Ó, só uma bala, hein, tio? Oh, meu Deus do céu. O que? Oh, meu Deus! É o nhonho, -nho, tio! Oh, nhonho! -nho. O que? O nhonho -nho corre! Você já caiu, o nhonho! -nho. Aí, não aguenta não aí! Rapaziada, se eu não me engano, o nhonho vai levar o bico de carioca, hein? Oh, só bico de carioca! Oh, corre pro nhonho! Aguenta, tio! lá, vamos ver se aguenta esse copretão, ó! Ah, é dois aí pro saco, ó! Ah. Ah! Inocente. Mais ou menos assim. Rapaziada, já tem outro no veneno, hein? <risos> oh, meu Deus, tá no um veneno. Eu perdi o Jolinho dele, ó. Ó. Oh, ah, <risos> <risos> <risos> ah oh, Primeiro faz chun, segundo faz tchun. Rapaziada, o Nunho tá de pé, tio. Ô, oh, meu, vem cobrar o um ganho com força. Ixi! Rapaziada, peraí, hein. Uh, é. Oh, o quê? Jogo jogo, peraí, manda ma o eu vou te pegar, desgraçado. Oh, vai virar ou não vai? 10, 9, e, Puta, o tá. Uau! Rapaziada, o que? Calma aí, jogo. O jogo troca por isso aí, tio. Rapaziada, ó. Oh. Dentro da sobremesa dele. Rapaziada, fizemos aqui um, um chantilly com morango. Eu, o Loki lock tinha duas munição dentro. E isso só é Para não aparecer no episódio seguinte. Vamos tacar fogo nesse lock. Tranquilamente. Rapaziada, rolou umas garfinhas aqui. Uma válvula do amor. O nhonho faleceu no local. E tá cheio de caco de vidro, hein? Pra e esse é trouxa. Tranquilo. Rapaziada, o arpão de Pegasus, hein? Vamos pegar e já meter no oh, mas tá cheio. Ó, a bolsinha ali. Ó, oh, a bolsinha. Ó, oh, a bolsinha do amor. Ó, ó. PAP! oh meu Deus. Dentro da quina da linha do Equador. Vamos ficar esperto. olha, temos zero, zero. E algum. Um virou até o Verdade. Tá, tá rolando uma salinha grega aqui, ó. Oh, contendo altos estrogomilhos verdes de abacate. Para a nossa sabedoria do Sebastião, hein ó oh, bateria grande bateria portátil que pode ser usada para ativar equipamentos elétricos Não. em casos de emergência o que acontece caso de emergência você aperta o botão verde ali nada mais nada menos o Norris cai do céu do nada já com metralhadores explode todo mundo vocês eram o jogo O Caverninha vai jogar no normal, hein Vai jogar no easy, não Vamos deixar o Chuck Norris quieto em casa Porque ele tava ali assistindo as eleições ali em 2018 Ah, oh, meu Deus do céu Vamos deixar o cara de boa, hein Rapaziada, tá rolando os voatórios de cabeça Ixi Rapaziada, tá rolando os circurins O que, que acontece? Ó, os caras deixam ser pelado Taca dentro da jaulinha Pendura a corda no seu pescoço e roda É, mais ou menos uma sensação agradável Ó, oh, peraí, peraí rapaziada, tem dois loquinhos, tem, tem uma ali. Oh, oh. Oh. Oh. um ali, ó, ó, ó, já biquei um, ó, me é bigode, rapidão, viu? duas cabecinhas, vape, beleza, vamos descer lá embaixo e checar o perímetro agora com mais duas balinhas profissionais, já diretamente dentro do caninho, o que que acontece, rapaziada, ó, oh, ó, oh. pressenti o um item aqui, ó, oh, garrafa, minha garrafa velha. porcaria, não tem problema, rapaziada, vamos, vamos descer de ponta ali, ó, oh, ó, oh. você baixa a ponta de ponta, você vai, oh, cara! Não, nada a ver, irmão. Rapaziada, tranquilidade aqui, hein? Pelo amor de tal. Ó, vai ter um Loki aqui diretamente no olho, hein? Ó. Atira no... O quê? Oh, meu Deus, dentro do seu co covado. Ah! Ai, você cai aí, Loki. Rapaziada, pera aí, o, ca... o cara é periculoso. Vamos pegar o... Como é que é o nome disso aqui? É a minha arma, trouxa. Pega o Flechitos, manda nele. Ó, ó. Ai, caiu, tio. Ó, caiu o Gol. <risos> é um Pokémon novo, hein? Lesboide. Pera aí, que esse Loki. Oh, ele não morre não, tio O que? É forte, hein? vou tá a bobeira de... Ó de... oh, Gerar essa tuba nele Ah, oh, meu Deus Quero ver não cair, tio Rolou igual o tamanho de queijadinho caindo Rolando Rapaziada Vamos ficar esperto, oh, aí. Ó O que sobrou <risos> É Uma garrafinha Ô, oh, meu Deus Peraí, peraí Cortadinho, hein? Cortadinho tá na mão, hein? Vamos segurar esse cortadinho Forte Ó oh. Tranquilo de momento, sobrou pular o, o Murim Grego aqui, hein? Ó, passou a lâmina, a gente pula. Vap! Rapaziada, rola um delay nervoso aqui pra esse... Sebastião que aqui vai agachar. Ó, vai, vai fazer a barbinha dele, ó. Ó. O que que acontece? Vamos brincar esse local. Ó, velho, eu levanto, hein? Peraí, peraí, vamos cair, hein? É forte, resistente. Ó. O quê? Ai, cai, hein? O que é isso? só para ficar. Ligado. Tranquilo. Rapaziada, ó. ó. Mais muniçãozinha grega sem levantar. Vamos armar esse negócio aqui. Hein? Tranquilo. Rapaziada, estamos indo mais ou menos bem. Não estamos tão bem, mas estamos indo bem. Ó, pegamos a pistola. Vamos medir o abacate. O local está altamente profissional e propício para a gente sair fora, hein? Já fizemos a liga. Parece estar rolando a porta grega aqui, ó. Sebastião, vai abrir não, não. tá rolando os lock pendurado ali tapetinho de Grayscope. a portinha com oh, menos a entrada aqui ó altamente o oh, meu Deus o cara é tem guardião do, o do tempo ali dentro ele tá esperando ele é normal rapaziada o lockzinho beleza o que que acontece vamos, vamos de cara antes que ele vem aqui fora o negócio com é mais treta aí, aí né? ó pega escopretinha ah, o que não tem escopeta? o oh, meu Deus, tem quê? O oh, meu Deus, ele é bravo, pega a munição e corre, o que é palito de fósforo? O que é outro? <risos> tô, tô bem, tô bem, tô ca... o que é... <risos> é bomba? Oh. Que vale tiro? O oh, tiozinho! Rapaziada, vale tiro, hein? Ó. Oh! Vai expandir os dois! Vai ser trouxa, rapaziada, um bico de carioca nesse bloco. Oh meu. Rapaziada, o cara tá. O que? Ele tá arrisco ainda no chão, rapaz. O jogo é pelo antra. É... Ah, Ó, bica esses locks de longe, tio. Ah, pelo amor de tal, Os caras pega de pegunzoi é altamente. O que ele erra? Rapaziada. Vamos meter choque então, tio. Vamos ah, ver se o cara me aguenta choque do raio. Tipo. Aí eu... o que? Outro? Congela, sub zero, tio. Dá Hadouken no peito nesse log aí dá um chopinho. Ele cai spot! Rapaziada, os o cara é altamente profissional aí, ó O cara com a bereta, gorjeta e troteta Aí leva da sua cara pra dar esse tronco Olha, tá rolando aqui uma munição, ó oh, A é bala de do choque triplo, hein Vamos ver se esse cara é forte mesmo Dentro do corex dele Ah, oh, meu Deus, mas ele, ele, ó oh, Sombrio O que acontece? Bica ele, você baixa Credo. Nossa, explodiu, igual um bolo de caramelo Deus, funcionou, levou um bolo bom... <risos> oh Vamos levar a sério essa parada aqui, tio Parece com essa musiquinha de sonfona Parece que eles são amigáveis Mas você viu que os caras aguentam, tio é? ah. vamos, vamos desarmar isso aqui rapidão Se, se o caverninho se explodir Ferrou! Eu tô, tô calmo Eu tô profissional já de desarmar esse negócio aqui Ó, tá rolando aqui algo sobrevinar O caverninha já pega Bota dentro do bolso e, e fica ali dentro mesmo tio. Tranquilo Quatro munição, ó Caso especial Quatro muniçãozinhas Ah, oh, final é bom Ó, oh, dois arpão da misericórdia. O uhum. que, que acontece? Agora simplesmente vamos desativar. Ó, oh, ó, oh, desativar o laminador profissional ali, ele vai ter que parar aí. O que? Não para não, hein? Rapaziada, é, é. a porta abriu. Tranquilo. Rapaziada, os caras deram umas muniçãozinhas. Beleza? Os caras mostraram a esperança para você. Só que quando você for passar ali. Já tô ligado pra que é uns caras de chevete, tio. Derrapando do céu e caindo na minha cara, creio, ó. Ó, vamos esperto, ó. A volta é sempre mais treta. A porta está perto, Sebastião. Rápido! No mínimo um olho e três, em seu barriga cobrando aluguel. Vamos ver. Rapaziada, o caminho tá suspeito, hein? Rapaziada, agora fechou a porta. Agora não tem como voltar mais, hein? Vamos ficar ligados, hein? vez completa com zero tiro. Ó, vou meter a balinha ali dentro. Só, só pra ficar mais de boa, hein? Beleza. Pois já é, tá, tá rolando. Ah, Cometendo mal, hein? Coixi! Tranquilo, rapaziada. Ó. Dona Josefa. O que, que aconteceu? Perdeu as pernitas, por quê? Estava blasfemando para com o senhor. E os caras confiscaram as pernas falsificadas dela. Tá bom. O que, que acontece? Pegamos aqui ó, um. Estrou o verde. Duas balinhas profissional Rapaziada, de duas em duas, Mapa secreto, parte 25. Tem, mas o, o, o mapa, tá ligado? Esse jogo que você aperta o botão e ver o mapinha? aqui, você tem que montar o mapa. Você vai quebrar cabeça? Aí você aperta o botão, aí você tem como você ver. Senão não tem como não. Rapaziada, simplesmente só sobrou esse local grego aqui, Escuro, monstros, carne moídas. Vegetais desconhecidos e monstros alheios. O que acontece, A gente? Vai de ponta, de tipo, pula. Vap, cai, Sebastião. Ó, ó. Oh. Peraí, tio. Peraí, deu treta aí, Sebastião. O cara tem um arpão na da misericórdia ali, hein. Rapaziada, oh, vamos pegar. Na moral, na amigável, vamos pegar simplesmente as snaiporeta, tio. Ó, oh. vamos agachado. Rapaziada, sangue. Menstruação precoce. É o quê? E outros tipos de atividade tava rolando aqui, hein? Tá rolando um negócio aqui? Será que a caverninho vai ser? Pô, oh, meu pega aí, Caverninha. Leva oh, cagão, hein? Cagão, cagão! Rapaziada, é ali, é ali. Ó, oh, tô ligado, tio. É de boa, tio. Tá rolando um lamp isso aqui? Pode vir que é tranquilo. Rapaziada, o cara saiu fora, hein? O cara viu a, o tamanho da sniper do caverninho saiu fora. Vale isso? Rapaziada, local propício para. O okay. que? Ah, rapaziada, é simplesmente cobertor. Larga de a Rapaziada O que acontece? Local grande, quadrado, com munições piscando. Altamente propício para treta. Se vocês não acreditem. Simplesmente olhe e contemple com seus próprios olhos. Rapaziada, ó. ó. Aqui que eles escondem o estrogomilho de abacate nível 3, hein. Estamos simplesmente aumentando o nível de abacate, hein? Vamos chegar lá em cima, ó. Pera aí, vamos dar uma olhada. Quantos que a gente já tem? 52. Beleza, tá rolando umas forcas. Uma portinha azul. Portona dupla. Oh. Garrafinha de whisky. Cuide, bro. Tá rolando a uh. Vamos Primeiramente, abrir essa portinha aqui, ó. Uh. Pode é, tá rolando o um comitê da treta aqui? Altos, cara. Apaga a luz de boa na amizade. Tranquilo, tá rolando uma bomba ali. Já não tem como matar os caras em forcation. Só que o Caverninha vai usar o plano Chimogas. O que, que é o plano Chimogas? Ó, você taca a garrafa na parede, o Loki vai passar, ó, despercebido, e vai olhar e contemplar o que está acontecendo na parede. Ô, cadê o tiozinho Rapaziada, <risos> é, o cara... Acho que o cara não curtiu muita ideia não, hein? No. O que acontece? A gente vai ter que ali bicar ele mesmo por trás. Ô, oh, meu cadê esse Loki? Rapaziada, é, cadê o Loki? vou primeiramente des desbloquear esse negócio aqui. Tá, tá de boa, pegamos aqui, rapidão Papi no bolso Ó O, o, o que? Achou! Já tá atrás? Ah, ele já tá atrás, ele é esperto tio Rapaziada, sem assim, gabus, já ferrou tudo Onde é que eu tô tio? Ixi! Sebaixado, é abre essa porta aí Rapaziada, ó, ó, ó Ó a mãozinha dele ali Olha, cheguei, enfia o pé sebaixado, mostra pra ele o que, que manda ah, Seu três! É, é, é dois olhos juntos, homem, oh, eu não tem não, tá de máscara Tô, Três peitos juntos, homem, oh, eu um monte, hein oh, meu Deus Calma aí, gente, Vou respeitar o jogo, que okay, eu tenho um de arminha, cadê Ô, oh, jogo, tá tudo embaçado, hein, tio Pelo amor de Deus, hein, tudo de lock Oh, rapaziada, eu estou bem, tio, ó oh, Os altos deles são de, de, de, de armetas aqui, ó oh. Que boia, não, tio, é, é, eu vou chegar a uma treta não vale pegar, não, hein, ó oh, Vale isso, jiu-jitsu Ah, meu Deus, quero atacar o um negócio ali, hein Tá bom Pera tiozinho, como que você erra esse tiro? Eu tô carregando! <risos> tô carregando esse baixo! Conta pra ele! Ó, oh, atira no brimbal desse lock! Ah, meu Deus, vai embora! Como foi to tocar a música da capoeira sem o brimbal agora, só ah, ah, ah. yeah. oh, sobrou uma bala, hein? O quê? Ó, oh, você me levantando aí. isso marciais e tudo mais, ó. Oh, bastão de dois ok? Manda no rio. Ah, meu Deus, não vai dar embaixo aqui não. Dá um soco nesse lock? Arrebenta! Ô, oh, tiozinho! E aí? Só isso? Oh, Esse negócio de luz aí não faz nada, hein? Ah, meu Deus do céu. Ó, oh. oh. beleza. Parece que tem como matar o Loki, ó. Oh. Ó. Oh. Rapaziada, o que aconteceu? Oh. O Sebastião foi fazer a barba dele. Ele deu aquela tremidinha. A segunda faixa É mais ou menos assim. Daquele beleza, já estamos com 12 mil gel verde. O que que acontece? Vamos voltar lá, A gente fez a balada... Beleza. De um pé na porta. Ó, o território é nosso, tio. Ó, tiramos todos os locks. É a verdade? Rapaz, a gente só deu a volta. Fala que é isso não, hein? Ó, uma munição secreta aqui. Rapaziada, tá cheio. Tá, matamos todos os caras pra pegar uma granada. E tá cheio. Vamos que passa a granada aí, pelo amor de Deus, hein? Quantas granadas? O caverninha tem três granadas, tio. Nunca usou. Ó, oh, meu, você é burro, Cavani. Cadê seus estudos? Tranquilo. Rapaziada, estamos com a granada na mão aqui. Sobrou só aqui, ó. Ô Sebastião, mexe um no negócio aí. Rapaziada, ó. Abrimos a porta. Não. Ô Sebastião, peraí. E aí? Não consegue? Porra, pelo amor. Pode ser. Será que tá, tem que dar um tiro aí, grego? Não, não. E aí, porta veia? Pode ser da porta, a porta velha Não abre. Tem ah. um moedor de carne grego. Munições altas. Será que tem que dar um tiro nessa manivelação grega aqui? Vamos ver. Não funciona. <risos> Paz, tá rolando uma máquina aqui, Do amor, hein? Ó. Paz, é, está rolando um enigma. Já era. É mesmo. Quem <risos> test, test this? Break it down.